Mano, outra que eu não. Na moral, velho, eu não vejo serventia nisso, velho. Eu nunca sei que o barulho é esse que faz, velho. Essa premonição, mano, eu nunca sei que o barulho é esse que faz, velho. Aquela que você tá olhando pro assassino, tu. tem um aviso sonoro. Eu nunca sei que o barulho é esse que faz, velho. É eu? Na moral, eu nem o uso, por isso que eu faz nem é uso. Ah, é o quinto do jogo na hora, joga o fone no show. Maluco. <risos> Já geral, tô, vai pro outro lado, vai pro outro lado. Ela tá lá na ponta, ela tá lá na ponta. <risos> <risos> vamos vamos que ela não vai ver não. Confia, confia. Porra, Juninho, é aí você pode batalhar, Juninho. <risos> abaixa, abaixa, geral, abaixa, abaixa, <risos> abaixa. Eu. Yeah. Vamos jogar. É, Ai não, não me tira não, eu tô comprando brownie Meu Deus, cara o É o ônibus mesmo? Mano, eu consegui subir em cima da pedra <risos> Que doido, mano Quem? Quem? Aquele? Nossa Bem no buraco dele O bicho me batendo, cara o último me bater, não me levando pro porão. Ah, cadê o outro brownie? Não junho! Mano, toda hora. Ô, oh, velho, tá trollando, velho. Na hora que eu vou finalizar meu brownie, Juninho Eu sou o cara que faz o que deve quitar. Aham, Cláudia, senta lá. Ah! O que? Eu aí, né, um What? O cara pegou umas duas, vei? Tinha procurado as escotilha com 2 minutos de jogo, não <risos> é? Mano, tamo tomando uma surra, nem minha mãe me bate assim. Surra nem minha mãe me bate assim. Caraca, cara. Eu queria <risos> comprar o Braille, tio. Aí, Juninho! Meu Deus! Ah, não, Juninho. o restaurante fechou, Juninho. O restaurante só ia até nove e Juninho. São nove h trinta Juninho. Caralho, Juninho. <risos> mano, o restaurante fechou, Juninho. Cara, o restaurante só ia até nove meia, cara. Ele fechou, cara. Nossa, mano. É, mano. É. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Aí, na moral, gente. Prova. Depois dessa. Cara, pior que eu já ia finalizar já o pedido, ele me soltou umas duas vezes. Aí aparece aqui, o seu restaurante fechou nove veias. Caralho, mano. Porra, agora não vou achar o quebrar, velho. Caralho, só peguei dois geradores, gente, é muito ruim. O killer aqui é muito bom. Acabou de passar aqui no meio, gente. Caralho, tá passar pra cá, Ai, gente, acaba esse gerador. <risos> Ele tá vindo pela porta, tá vindo pela porta aqui Ele não tá... <risos> Olha o rodando ah. Não, vem pra cá, vai oh, não nice. Joga muito Tá vindo, tá aqui, tá gritando. Eu quero ver se vocês aprovaram o meu brown, mas tô com medo. a história de quem só queria comprar um brownie em paz. Oh, não é? Ai, deixa eu entrar no armário pra ver se confirmaram o meu brownie. Espera aí. <risos> aí, moleque! Que... Pronto, conseguiu? Consegui, rapaz! Deus é mais, Nossa cara! A senhor. história é do brownie, mano. Uma história é mais famosa que dos filhos de Francisco. Pai, vai vai vai vai vai ela tá indo, Juninho. Ela tá indo. Tá camperando aqui. ó. Ela tá parada aqui. Ela tá camperando, ah, cara. Vai deixar eu sair, não. Tá sim, tá sim que eu Ah, tá. Tava acabando já, gente? de abrir o portão? Tava quase. Tava no finalzinho já. Mas você oh, tá onde? Faz assim, eu vou te soltar. É eu também. vou te soltar e vou te casa. tá onde? Aí tu vai e abre. Eu tô do lado, pô. Tô bem do lado. Vou te então soltar vou é? voltar cês em casa e tu abre. Uhum. Beleza. Ouviu? Tá, vamos lá. Coisa ah, tá a próxima. Ah, tá perto, ah, tá, tá perto. Tudo, ah, mano. Vai vai vai vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Isso. Ai, vai. Boa, Eita. mano. Ai, tanca mais uma. Bora, Meu Deus. Lindo. Boa, boa, rapaziada. <risos>